Você não quer estudar em escola, não quer estudar em curso online, quer aprender inglês sozinho, não é verdade? Então fica aqui comigo que eu vou te dar algumas dicas de como fazer isso. Vai na minha que você brilha! What's up, learners? Eu sou Júnior Silveira, professor de inglês. Seja bem-vindo ao meu canal Júnior Silveira, o canal de dicas de inglês com entretenimento deste Brasil. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico, muito pesquisado aqui no YouTube, por isso que eu estou fazendo esse vídeo para ver se eu consigo mais views, <risos> que é como aprender inglês sozinho. Para começar, eu quero te dizer que não existe nenhuma mágica, nenhum método milagroso, nada que vai fazer você aprender inglês da noite pro dia, isso não de aprender inglês dormindo, aprender inglês sei lá, comendo, eu, tudo isso não funciona, é marketing pra, pra fazer você comprar, acreditar e depois se frustrar, essa que é a verdade. Como eu já disse anteriormente, você não consegue fazer nada grande na sua vida se você não fizer um sacrifício, se você não botar a mão na massa e fazer o negócio acontecer, a jornada vai ser dolorosa, vai sim, mas quando você chegar no final e conseguir os resultados, o prazer disso, o prazer de conseguir, de ver o resultado é inexplicável, vale a pena todo o sofrimento. Vamos lá, separei aqui cinco dicas para você começar a aprender inglês sozinho. Dica number one. Tip number one is, assuma a responsabilidade dos seus estudos. O que, que eu quero dizer com assumir responsabilidades? Eu quero dizer que você está no controle da sua vida, você está no controle do seu aprendizado nada nem ninguém vai fazer você sair do seu caminho você é que manda no bagulho você quer aprender inglês então assuma beleza eu quero aprender inglês vou fazer de tudo para conseguir atingir esse objetivo você identificou que precisa aprender inglês né por algum motivo então você tem que assumir essa bronca para você eu vou aprender vou fazer whatever it takes seja lá o que for e um detalhe importante não culpe terceiros pelos seus maus resultados, beleza? A culpa do sucesso é sua e a culpa do fracasso também é sua. Assumiu a responsabilidade? Então vamos lá, tá pronto para a dica número 2. Tip number 2. Separe um tempo para você estudar inglês todos os dias. Todo mundo aí tem uma vida corrida, agitada, eu entendo, todos nós temos. Às vezes fica difícil parar por, de repente, uma hora para você estudar. Um outro idioma, não é verdade? Mas você quer aprender inglês, lembra? Você tem essa responsabilidade, esse compromisso com você mesmo. Então você vai ter que se virar, vai ter que se virar. Eu sugiro que você estude pelo menos 30 minutos por dia, mas se você quer dar um, um up né, e no seu inglês, se você quer aprender mais rápido, pelo menos uma hora. Uma hora todos os dias você vai ter que se dedicar aos seus estudos. E é interessante que você selecione um momento do seu dia para estudar. Então você vai falar assim, bom, eu vou estudar inglês todas as manhãs, das 8 às 9, então faça isso, as 8 às 9 é sagrado. Ah, para mim fica melhor à tarde, dá 1 às 2, dá 1 às 2 é o período sagrado de estudos. Ah, para mim só serve à noite, quando eu chego do trabalho, de repente das 10 às 11 antes de dormir. Então esse é o seu horário de estudar inglês. Não vai marcar outro compromisso, não vai jantar fora, assistir não. Não, esse é o seu horário do inglês, é o horário do seu compromisso com você mesmo. Muitas pessoas falam, ah, eu tô sem tempo, eu não tenho como botar isso na minha agenda, não sei o quê. Eu tô cansado de ver essas desculpas. Então, não me venha com isso não, hein? Porque é aquela famosa história, quem realmente quer é dar um jeito, não é verdade? Então, se de repente aparecesse aí na sua porta um, um convite pra você ir em um restaurante chique, do nada assim, ah, esteja daqui 3 horas nesse restaurante, você vai comer de tudo, leva sua família, eu tenho certeza que você iria, não é? Tenho certeza que você ia achar um, um horário aí na, na sua agenda. Então, não me venha com esse papo, não. Number 3 sequência de aprendizado isso é muito importante você já assumiu a responsabilidade dos seus estudos já definiu o horário que você quer estudar agora tem que botar a mão na massa e ver a sequência né não adianta nada você começar a aprender present perfect que é um conteúdo intermediário avançado sendo que você nem aprendeu o conteúdo básico ainda né já que você não vai ter nenhum professor a princípio para poder te, te orientar então eu aconselho aqui no nosso canal mesmo. Eu já fiz um curso de inglês aqui gratuito no meu canal, o English Pocket Course. Então clica aqui ou aqui, sei lá, tem a playlist para você assistir às as 10 primeiras aulas, que são as aulas que eu uso, né, para alunos e iniciantes. Então você já vai ter ali uma sequência né, engatilhada para você começar os seus estudos sozinho. Ou então eu sugiro que você compre um livro. Como, por exemplo, o English Grammar News, do Murphy. Né? Esse livro Murphy, tudo professor de inglês, você conhece esse livro, né? Esse livro tem uma, uma sequência muito legal de aprendizado. Então, você pode se espelhar, se espelhar, você pode se inspirar neste livro para organizar os seus estudos, para né? organizar os seus estudos. Tem outro vídeo também que eu fiz sobre isso, né? sequência de aprendizados, eu vou deixar aqui e aqui também, tá, tá tudo... Tudo por aqui. Step number four, A dica número 4 é o seguinte. Contato diário com o inglês. Contato diário. Diário. Diário. Saia da sua zona de conforto, abandone todos os hábitos que não vão te levar a nada e concentre-se no inglês. O que eu quero dizer com isso? Ah, se você tem o hábito de, de repente, ficar, sei lá, rolando a página do Facebook ali no celular. Para com isso, você só está perdendo tempo. Ah, eu fico lá no grupinho de WhatsApp conversando com minha família, meus amigos, está perdendo tempo. Ah, eu estou assistindo a novela lá, ah, três novelas por dia, está perdendo tempo. Por que você precisa ver novela? Tá quê? Assiste um seriado em inglês, um filme em inglês, vai pausando, anota as palavras e frases, expressões que você não, não conhece. Vai estudando ali, meu filho, vai aprendendo ali e se divertindo ao mesmo tempo. Vai conhecer outro tipo de arte. Né, que, que vai acrescentar alguma coisa na sua vida, vai ficar vendo novela... Você pode também mudar a configuração dos seus aparelhos eletrônicos, aí, do seu computador, tablet, celular, tudo para o inglês. Como eu já falei em vídeos anteriores, no começo você vai ficar perdido, não vai entender nada, vai mandar mensagem errada, é tudo errado. Mas depois de um tempo você vai se acostumando, as palavras vão, vão internalizando dentro de você. Quando você estiver indo para o trabalho... Pega aí o seu celular, ó, fonezinho, tá lá no transporte público, coloca um podcast em inglês. E também é importante que você repita, né, as palavras as frases que você for ouvindo, porque é muito importante para você se acostumar a falar inglês, mesmo que seja um pouquinho, se ouvir, né, gravar no seu celular aí, ó, seu, uh, gravador de voz, você falando algumas palavras, frases em inglês, tem que se acostumar, a musculatura da sua boca tem que ir se acostumando também, né? A Rrr, a língua pra cima, a língua pra baixo, a entre os dentes, e, e, de tudo que é som do inglês. E não só indo para o trabalho, mas na academia também, em vez de colocar ali um, um funkão, você você tá coloca o, o podcast em inglês ou áudios em inglês, né? Você pode... existem várias, várias formas da tecnologia pra ajudar a gente. Na minha época não tinha nada. Tinha um Walkman, aquele, o Discman também, aquele tijolão, colocava no bolso. Mal cabia no bolso, pra academia com aquilo, ou eu fazia agachamento, ou não tinha como. E hoje em dia tem podcast pra tudo. De maquiagem, estilo de vida, viagem, comportamento. Tem pra todos os gostos. Então não vem com essa desculpa de que você acha chato, que não encontra um tema aí que tem a ver com você. Tem sim. Ah, e mais uma coisa. Chega de filmes dublados. Chega, Beleza? Ah, eu vou no cinema só quando tem filme dublado, parou. Ah, mas só tem um filme legendado, numa sessão, é naquela que você vai. Porque você tem que, tem que acostumar a sua mente, é mudança de mindset. Então, para com o filme dublado. É o que eu sempre falo, para você fazer algo muito grande que vai mudar a sua vida, você tem que mudar a sua vida, tem que mudar a sua rotina. Deixar velhos hábitos de lado e acrescentar hábitos novos que realmente vão te levar a alcançar aquele sucesso. Tip número five e a dica número 5 e a última dica é Pratique inglês com mais alguém Você tem que praticar a conversação, certo? Ah, teacher, mas eu tenho vergonha que não sei o quê Eu sempre falo para as pessoas começarem a, a produzir as primeiras palavras, frases em inglês sozinhas Se imagine numa conversa aí, vai, com um amigo Fala, hello! Aí você, hello, how are you? Fine, thanks, and you? I'm oh, great, thanks. Oh, that's a beautiful day, isn't it? Tipo assim, sabe? Imagina os diálogos, vai falando Fala sozinho. Fala diferente pro espelho. É meio besta isso daí, né? É meio bobo. Mas dá certo. Isso funciona muito. Perguntei para vários professores. Muitas professores, quando começaram, faziam isso. Eu também já fiz várias vezes. mesmo mãe que era doido falando sozinho. Depois, sugiro que você converse com alguém que você conheça, que fala inglês se você tiver, lógico, um amigo, um, alguém da família, enfim, talvez você não tenha ninguém nesse seu, nesse seu convívio, né, círculo, círculo de pessoas, não sei assim que fala. mas é por isso que a tecnologia está aí para nos servir. E hoje nós temos, né, várias plataformas, vários sites que você pode é, conversar em inglês com um professor nativo ou com outro professor de qualquer lugar do mundo. Então faça isso, beleza? E eu sugiro aqui aproveitando o White Hockey. WhiteHawk é um site que você pode conversar com professores de diversos lugares do mundo, 30 minutos, uma hora, enfim. Se você tiver interesse de conversar com um nativo em inglês, tem um link aqui na descrição do WhiteHawk, onde é um link meu, tá, personalizado, que você pode entrar lá, contratar um professor, você vai ter um descontinho camarada aí, tá, pra conversar e praticar o seu inglês. Fala que é do Júnior Silveira, que tá tudo brilhagem total. Essas foram as 5 dicas para você aprender inglês sozinho, como você pode perceber, não foram dicas que custam muito dinheiro, na é verdade? Praticamente vai custar o quê? Sua dedicação, seu esforço, seu empenho e, o quão, e a sua vontade de aprender. Então, mão na massa e soca a bota aí. Like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal. Inscreva-se neste canal, ative o belzinho. Ele vai te avisar quando tiver um vídeo novo no ar. E também me siga lá em todas as redes sociais, porque você tá perdendo conteúdo extra lá, principalmente no meu Instagram, ok? So that's it for today, learners. Thank you very much for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, lembrem-se, see you around. Bye!